Dessa idade, conversando com a mulher no computador já, ué. Tá fazendo fila ali, a outra na fila também, ó. Ó. É mole? Filma de frente. A gente tá... vai dormir! Tutu, tá fazendo o quê? Tá conversando com quem? Tá com Tá Vamos passar pra lá. Começo suas correias aí. Tutu, agora tá aí, ó. Tá mandando ver na internet, Facebook. Ele mesmo, olha. Só no comando. Tá bom.